Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é aprender a fazer essa saia godê total olha que graça, ela fica super rodada não precisa de zíper, não precisa de botão a gente usou elástico e para fazer ela eu usei um retalho este retalho de viscose que veio lá na caixa de retalhos da Rosa tecidos e aviamentos esses aviamentos que eu usei também são a dela eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para quem não sabe sobre o que eu estou falando bom esta saia aqui não precisa de molde acreditem olha que graça então se você quiser aprender a fazer esta saia godê total sem molde e sem zíper é só você ficar aí e Bom, meninas, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que é uma saia godê total, não precisa de molde para fazer esses tipos de saia. Por que, que eu tô com o meu papelzinho aqui? para vocês verem, porque para mim dobrar o tecido fica ruim, vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo, né? Vou até mexer na câmera aqui, focar bem aí, tá? Então, faz de conta que este papel é o meu tecido, Sempre quando a gente vai fazer algum projeto, geralmente a gente dobra o tecido desta forma no comprimento, né? Ó, a gente dobra, aqui é o comprimento e aqui é a largura. A gente dobra desta forma, coloca o molde aqui na dobra do tecido, quando é na dobra do tecido e corta. Esta saia, Godê, nós não vamos dobrar desta forma. Você vai fazer... O que que você vai fazer com o seu tecido? Vai dobrar ao meio, ponta com ponta. Ficou uma dobra do tecido, certo? Depois, você vai virar o seu, o seu tecido e vai dobrar novamente ao meio. Aí, ficou dobra do tecido, dobra do tecido e dobra do tecido, certo? Ou seja, essa saia vai sair sem nenhuma abertura, vai ser cortada tudo na dobra do tecido, que é o godê total. Como a gente tá trabalhando com viscose, então, ou você vai colocar a zíper, você corta no tamanho certinho da sua cintura e coloca a zíper, ou você vai fazer igual eu, você vai cortar no tamanho a cintura, em vez de ser no tamanho da sua cintura, você vai cortar no tamanho do seu quadril e depois vai franzir isso pra você conseguir vestir. Porque eu não quero que ela tenha costura. Então, o tamanho do seu quadril, você vai dividir por quatro, porque o seu tecido está dobrado em quatro partes, olha... Uma, duas, três, quatro. Então, é a medida do seu quadril, neste caso, para passar, né, para me conseguir vestir, dividido por quatro. Então, o meu quadril, ele é um quadril de 100 centímetros, dividido por quatro, 25 centímetros. Vou vir aqui neste biquinho de cima e vou pegar a régua e vou riscar 25 centímetros. Vou pegar uma régua curva e vou fazer uma leve curva aqui, Certo? Vou fazer a medida do comprimento da saia que eu quero. Então, você vai medir o comprimento, tá? Vai riscar aí com a fita métrica, achar o comprimento total da sua saia godê. Daí, você vai vir aqui e vai fazer, da a curvinha da sua saia, certo? A saia é isso, pessoal. Você precisa somente do tamanho do seu quadril, neste caso, como eu disse, porque é pra vestir. Ó, vou cortar aqui e o comprimento da saia, tá? Ó, beleza? Cortei. Quando eu abrir essa saia, olha só, o godê total não tem... não tem costura, eu não quero que ela tenha costura mesmo e ela fica com um caimento maravilhoso essa saia, tá vendo? Olha... Ó, quatro partes, ó, uma, duas, três, quatro, totalizando o valor total que você cortou, por isso que a gente divide por quatro. Então, tá aqui a nossa saia godê o godê total, que não precisa de molde e no tecido plano. E aí, pra fazer a parte da cintura, eu vou colocar o elástico no tamanho da minha cintura e vou franzir pra dar mais volume ainda, vai ficar linda essa saia. Então, agora que vocês já viram aqui o que eu fiz, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no papel, eu vou fazer no tecido, tá certo? Nossa, pessoal, vocês me matam, né? Achei que tava filmando e não tava. Eu cortei a saia, mas, ó, deixa eu pôr aqui de volta, só pra vocês verem como eu fiz o mesmo processo. E tem uma gatinha aqui carente pedindo colo. Ela pede colo mesmo, ela vem e me cutuca, assim, sabe? Pedindo colo. Ó, então eu fiz o mesmo processo que eu fiz no papel, tá vendo? Ó, e já tirei as quatro partes da minha saia, tá vendo? Aí, a cintura, ela vai ficar bem grande, porque, como eu disse, ela precisa passar no quadril, tá? Então, eu cortei uma cintura de 100 centímetros. Cintura, entre aspas, né? O tamanho do meu quadril. Agora, eu vou cortar o elástico certo no tamanho da minha cintura, ok? Então, pessoal, eu vou usar este elástico aqui, olha, que ela me enviou também. Eu já mostrei aqui no vídeo de aviamentos. Olha esse elástico. Gente, fala sério, né? E que elástico mara! Eu vou usar ele. Então, este elástico, ó, eu já cortei no tamanho da minha cintura, e aí eu vou passar uma costura aqui na overlock, unindo ele. Se você não tiver overlock, vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina reta, tá? Depois que a gente passar aqui a costura e fechar ele, a gente vai encaixar ele ali no cos da nossa saia, esticando ele pra gente conseguir vestir essa saia, tá certo? Então, eu vou pra máquina, na overlock, só passar assim uma costura fechando, e aí eu volto já na máquina reta com vocês pra gente encaixar o cos ali. E pessoal, o resultado final da nossa saia, olha, eu fiz a barra, eu nem passei ela ainda, preciso passar, tá vendo? Só dobrei uma vez pra dentro, aqui eu coloquei então, que eu coloquei então, olha, o elástico, ficou dessa forma, e aqui eu coloquei dois ilhós, só pra dar um lacinho na cintura pra fazer um charme, olha, atrás ela ficou assim, tá vendo? Que gracinha que ela ficou, eu amei o resultado final da saia, super simples de fazer, não precisa de molde,